Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Isaíra Peixoto. Esse é mais um vídeo da série Silêncio. Por que, que o silêncio é importante? O silêncio ele é importante porque ele ocupa um espaço mental em nós e nos revela que temos um espaço interno, como uma caixinha, que no dia a dia não entramos em contato com ele. Por quê? Por que, que nós não entramos em contato com ele? Porque esse espaço está sempre ocupado, preenchido por algum ruído, algum barulho. Seja música, trabalhos, filmes, discussões, reuniões, N situações, N problemas. E então, ele faz barulho. Por que, que ele faz barulho? Ele faz barulho... Porque os nossos ouvidos estão adaptados, estão preparados para buscar sons. Para buscar sons o tempo todo. É, e nessa caixinha, nessa caixa que temos internamente, reservada para o silêncio, de uma forma silenciosa, as, os únicos que podem ouvir esses ruídos, Tá? que são produzidos, é a própria pessoa que está lá dentro, que está dentro desta caixinha. Então, ela passa a ouvir a sua própria respiração, seu estômago, os seus batimentos cardíacos. E por muitas vezes... Isso, esse barulho todo faz com que as palavras fiquem presas na garganta. <risos> e aí, você decide qual é o momento de falar, tá? E qual é o momento de silenciar. Muito obrigada a todos e a todas. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem me seguindo, tá bom? Eu estou aqui no Kauai. No YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, um, no Instagram, sigam-me, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que já me seguem, que já me, me dão todo o apoio, tá bom? Um abração para todos, muito obrigada, bye bye, eu espero vocês no meu próximo vídeo.